Por isso, duas lentes por 29,99 acho que é perfeito. Olá, ah, eu sou a Maria do canal Love Maria e hoje vou-vos mostrar uma coisa que eu comprei e é uma coisa que eu queria há algum tempo, mas eu reparei que estava a 40% desconto na Amazon e ainda está se vocês quiserem comprar no final deste vídeo mas é uma lente fisheye e uh, em vez de 49,99 ficou a 29,99 por isso achei que seria um, um bom valor para uma lente fisheye e esta lente dá para qualquer tipo de câmera, mas a lente onde vocês vão colocar esta lente fisheye tem que ter um diâmetro específico, tem que ter um diâmetro de 58mm para vocês verem muito facilmente se a vossa lente tem esse diâmetro ou não, vocês só precisam de olhar para a vossa lente e ver se neste símbolo, que é um círculo com um traço a meio, qual é o valor que está escrito, por exemplo, esta lente que veio com a minha Canon e é o kit básico de todas as canons, o 18-55mm. Este tem um diâmetro de 58mm, por isso funciona muito bem com a lente fixa que eu comprei. Como eu tenho a Amazon Prime, isto chegou muito rapidamente à minha casa e 40% de desconto, isso Incrível! E ele chegou assim nesta caixinha, super robusta. Não estava nada à espera que fosse assim uma coisa tão boa. Ainda fiquei mais surpreendida quando abri a caixa e reparei que... E reparei que a lente vinha assim nesta bolsinha, super forte, com um feixe incrível. E ainda por cima vem almofadada, completamente almofadada, para a lente ficar super protegida e não estava mesmo nada à espera. Outra coisa que não estava nada à espera e fiquei ainda mais surpreendida que essa bolsa é o facto de ser uma lente muito boa, com uma boa qualidade e é bastante uh, pesada e vê-se claramente que não é feita de um plástico fraco, é mesmo muito bem construída e fiquei super surpreendida, super surpreendida. Outra coisa que veio com a lente foi um paninho para limpar a lente, que dá sempre muito jeito. Eu acho que nunca vos fiz um vídeo a mostrar que lentes é que eu tenho para a minha Canon, por isso eu, para além de mostrar a Fichai, vou-vos mostrar os vários tipos de lentes que eu tenho, para vocês verem a diferença. A lente que estou a usar agora é uma 35mm, também comprei na Amazon, e é uma lente bastante barata, e vocês não conseguem encontrar mais barato e com tão boa qualidade, por isso, eu vou deixar todos os links na descrição, mas esta é a lente... 35mm, eu comprei esta lente para gravar vídeos para vocês e ela resultava a 50mm, que eu continuo a usar mas para outras coisas como vocês vão perceber ela aproxima bastante uh, da minha cara e eu precisava de uma coisa que me desse mais espaço de manobra para falar com vocês e para mostrar mais coisas por isso esta é 35mm e esta é de 50mm, também da mesma marca, Yongnuo e também é das coisas mais baratas que vocês vão encontrar para a vossa Canon ou para a vossa Nikon. Também dá para a Nikon. Um, e eu gosto muito desta lente porque ela desfoca imenso o fundo e é a lente que eu costumo usar maior parte das vezes para tirar retratos e para tirar alguns looks do dia. Foi essa uma das razões por ter sido a primeira lente que eu comprei depois de comprar a minha Canon. Acho que ela é incrível. Eu já usei tanto a lente da Canon de 50mm e esta, claro que é a minha. E não vejo assim uma diferença notória, ao ponto de eu pagar mais 100€ por ela, por isso acho que é um bom investimento e para quem gosta de fotografia acho que devia investir nesta lente porque é incrível. Se vocês gostarem muito de fotografia ter fontes focado, não sei até quanto vocês gostariam de ter esta de 35mm, embora seja uma boa lente eu acho que só uh, funciona para uh, coisas muito específicas, para mim funcionou porque eu precisava de ter um um bocadinho mais de espaço para falar com vocês porque eu não tenho muita distância entre mim e a câmara porque eu não posso colocar a minha câmara um bocadinho mais longe de mim por isso ficava assim um bocadinho presa aqui neste retângulo e se eu usar esta tenho um bocadinho mais de espaço e parece que estou num sítio um bocadinho maior por isso... por isso não sei até que ponto vocês gostariam de investir na 35 milímetros mas aconselho-vos imenso a de 50mm, que é que eu estou a usar agora, e estas são alguns exemplos de fotos que eu tirei com a de 50mm, e vou-vos mostrar também algumas fotos que eu tirei com a de 35, porque esta lente também é incrível. E por exemplo, para fotos em que vocês estão, para fotos de looks, por exemplo. A pessoa que gostava a fotografar não precisa estar tão longe de vocês, como seria o caso da de 50mm, por isso em certos aspectos é melhor, mas não desfoca tanto o fundo como essa, porque esta tem um diafragma de... Porque o diafragma desta só vai até 2, que é aquele número F, que faz com que o vosso... que, quando menor número mais desfocado fica a vossa foto, e naquele é de 1.8, por isso há uma diferença ligeira, mas que há uma diferença ligeira nos números mas que em termos de fotografia fica muito diferente. Por isso agora vou-vos mostrar como é que seria a lente a base, a que vem em quase todos os kits de Canon, que é 1855, para vocês verem como é que seria a lente sem nada e a lente com a nova ficha. Estou agora com a lente de mm e estou nas 55mm e vocês estão a ver que está muito mais escuro. Eu não usei muito o ISO para ficar mais claro, só vos queria mostrar uma coisa primeiro. Essa lente, como tem um diafragma de 3.5mm e às vezes 5.6mm, dependendo da opção que vocês estão a usar na vossa lente, eu agora estou nos 55mm, só vai até 5.6 diafragma e vocês estão a ver que não entra muita luz. Quanto mais pequeno for o vosso F, o vosso número F, o vosso número do diafragma, mais luz entra, e neste caso está a 5.6, por isso vocês estão a ver que está muito, muito mais escuro, e eu teria que aumentar o ISO, mas ao mesmo tempo, se eu aumentar o ISO, ganha um bocado de grão. Podia também diminuir a, a velocidade, que é o que está a acontecer agora. Uh, no máximo possível a velocidade para um vídeo, por isso isto seria mais ou menos o que vocês conseguiriam ter com... ISO 200 e 1 sobre 60 de tempo, e aí está um bocadinho escuro, mas também não há muita luz no quarto. Isso foi a razão mais óbvia para eu ter comprado as outras lentes da Young Noah, porque ao terem um número de diafragma mais pequeno, mais luz entra na nossa filmagem, mais luz entra nas nossas fotos e mais desfoco faz. Vou agora rolar um bocadinho a lente para ficar nos 35mm. Ok, como vocês estão a ver, estamos mais ou menos, como é o enquadramento da minha lente de 35 mm porque esta agora também está a 35mm, mas vocês conseguem ver uma diferença enorme em termos de luminosidade, mesmo estando agora o diafragma 45 já entra um bocadinho mais luz que quando nós estávamos a 55mm, mas mesmo assim acho que a imagem ainda está um bocadinho escura, por isso agora vamos rodar outra vez a lente e agora vamos para 24mm. Ok, vocês já conseguem ver muito mais do quarto, e agora estamos a 3.5 o diafragma, já se vê mais um bocadinho. Este é o número máximo de diafragma desta lente, é 3.5, já há mais luz a entrar, mas assim não é nada especial e vocês estão a ver que está praticamente tudo focado no fundo e. Usando a minha lente de 35mm ou a 50mm, o fundo fica um bocadinho mais desfocado e sei que muita gente gosta muito dessa função. Ok, vocês já conseguem ver um bocadinho mais uh, do que é se, for, se vocês já estão a ver aqui as minhas lentes espalhadas para falar com vocês para esse vídeo. Uh, e agora, agora que temos a lente certa, a lente que podemos usar com esta lente nova, vamos testar, vamos então aterrachar isto. Uh, na lente. Por isso, agora que já temos a lente certa a lente na nossa máquina, vou colocar a lente fixar e vamos ver o que acontece. Ok, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é tentar focar, porque a focagem continua na nossa lente da Canon, por isso vou ver o que acontece se eu tentar focar. Ok, já tentamos focar e funciona, o que é incrível. Vocês vão ver que eu estou assim dentro de uma bolinha pequenina super fofa e vocês conseguem ver muito mais o quarto, uma coisa incrível. Uma coisa que eu gosto muito desta lente, e que se calhar nem toda a gente vai gostar, é que eu acho que cria uns desfocos um, assim pequeninos no fundo e que coisa que com a minha lente da 1855 55 a lente que eu estou a usar agora da Canon, não conseguia fazer sozinha. E esse efeito pode ser para muitos uma falha muito grande, mas eu gosto mesmo muito, muito uh, desse tipo de desfocos, é um tipo de desfoque é um tipo de que eu também consegui a ver na lente da Diana, que é uma lente de, de plástico. e Eu fiz me um vídeo sobre isso, onde usei a lente de plástico na minha Canon e também faço estes focos de cor, que eu achei super interessantes um, de ver. E vamos agora experimentar com 22 milímetros, 35 mm e depois 55. Agora vou passar para os 24, a diferença não é assim, Muita, e vocês estão a ver que as bordas estão a começar a desaparecer, mas também dá aquele ar mesmo de país que é super interessante. Vou passar agora para 35mm, e vocês estão a ver que está a ficar um bocadinho mais escuro outra vez porque o diafragma teve que subir, está a 4,5. E estando nos 35mm, vocês conseguem ver muito mais do que gostaria se usasse uma lente de 35mm. Por isso eu vou mostrar aqui como é que eu estava com a lente de 35mm, tanto na Young, no Low com uma lente kit da Canon por isso vocês conseguem ver muito mais uh, com essa lente e agora vou pôr 55mm mas como vocês estão a ver as bordas desapareceram completamente por isso se vocês não gostarem muito de bordas pretas vocês só precisam de colocar 35mm que desaparecem e assim conseguem continuar a mostrar imenso o que vocês estão a fotografar ou filmar mas sem as bordas pretas 55mm ok Estão a ver que está a ficar cada vez mais escuro mas mesmo assim consegue-se ver muito mais vou colocar aqui como seria com 55mm sem esta lente fixar e de certeza que vocês vão ver uma diferença enorme uma coisa que eu achava super interessante para usar com esta lente era uh, fazer vlogs e por isso eu vou experimentar pegar nela porque um problema desta lente era o facto de o um problema desta lente, um, funcionava mais ou menos bem com, para fazer vlogs, mas eu tinha que estar com o braço muito longe. E assim não preciso estar tão... Não preciso estar assim com o braço tão longe, por isso não preciso de me cansar tanto. Um, assim seria de 8mm e sem bordas, mais ou menos nos... Um bocadinho mais de 24mm, mas não chegando aos, aos 35mm. E vocês estão a ver que dá para apanhar imenso e é uma qualidade incrível porque é uma Canon, uh, vou tentar mudar um bocadinho as configurações para ficar mais luminosa e esse tipo de qualidade para um vlog seria incrível e vocês continuam a ver imenso e o meu braço não está assim tão esticado, assim seria o um máximo. Isto seria eu a esticar o máximo do braço, assim seria mais perto da minha cara. E eu acho que entre os 24 e os 35 seriam uma boa forma de fazer vlogs. Por isso vocês quiserem usar uma câmera boa para fazer vlogs como uma Canon ou uma Nikon e acharem que a, a lente normal não faz grande coisa por vocês, vocês podiam comprar a lente Fisheye e assim conseguem apanhar muito mais do que vocês estão a filmar e não precisam descansar tanto com o vosso braço. Por isso, aprovado por vlogs, completamente. Para além desta lente ser incrível para fazer efeito Fichai e para além de ser incrível para fazer vlogs, também é incrível para tirar fotos macro, ou seja, fotos mesmo perto do vosso objeto fotográfico. Esta lente vocês conseguem aproximar-se imenso e para usar a função macro desta lente, vocês só precisam de a parte de baixo, que é a parte macro, e assim vocês ficam com a lente macro e só precisam colocar agora na vossa lente de 58mm de diâmetro. E assim conseguem tirar fotos incríveis, com imenso detalhe e muito aproximadas a coisas mesmo pequeninas. Mas vocês também conseguem tirar fotos com bastante pormenor e fotos macro, tendo também as duas partes juntas, a macro e a fichar. E é, é, é quase... Era quase como se fosse uma lente 2 em 1, um. vocês têm este efeito fichai, mas vocês também se podem aproximar imenso e ter uma lente macro. Por isso, duas lentes por R$29,99 acho que é perfeito. <risos> espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero que vos tenha ajudado a escolher uma lente. Eu aconselho-vos imensa de 50mm porque é incrível em todos os aspectos, para além de ser super barata. A 35mm é mais para coisas específicas, por exemplo, se vocês quiserem tirar fotos de um sítio mais pequeno, a 35mm fica incrível porque vocês conseguem pegar um bocadinho mais, mais do espaço. Também é incrível para tirar fotos do louco do dia, por exemplo, ou como eu faço, para gravar vídeos para vocês, porque o meu quarto é um bocadinho mais pequeno. Não tenho tanto espaço entre mim e a câmera, por isso, se eu tiver uma lente de 35mm, a é muito mais do que uma de 50. Por isso, se vocês tiverem uma 50mm, não sei até que ponto seria interessante vocês arranjarem a 35. Se eu tivesse que escolher entre recomendar-vos uma ou outra, 50mm, certeza absoluta. Se vocês tiverem uma Canon, vocês vão ter de certeza a 18,55, que é a que eu estou a usar agora. Por isso, acho que seria uma boa adição comprarem uma ficha para a lente. Porque além de kit dá para fazer algumas coisas, por exemplo tirar fotos a paisagens, mas como tenho um uh, só tenho dia, diafragma de 3.5 e 5.6 uh, Não dá para desfocar tanto o vosso fundo, não dá para tirar tanto fotos de coisas perto, de fotos macro Não dá para receber tanta luz, tem que se aumentar muito o ISO ou estar num sítio muito iluminado por isso seria uma boa adição comprarem a Fisheye, que é a que eu tenho neste momento e estou a adorar. Um, mas tentei comprar, claro, um preço mais ou menos a metade com desconto, porque não sei até que ponto compraria isto a euros 49,99 acho que 29,99 é muito melhor para a carteira e como são duas lentes, é como se estivéssemos a comprar duas lentes macro e Fisheye a 29,99 Acho que não há melhor que isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me que câmera que têm e que lentes é que usam. Se vocês só usarem um telemóvel. Não se esqueçam que vocês têm aquelas lentes pequeninas. Que vocês podem trocar. Uh, vocês arranjam isso muito facilmente. E eu fiz um vídeo em que comprei 10 ações de fotografia a 10€. Por isso se vocês quiserem ver isso eu vou deixar aqui. E este é um vídeo que o YouTube diz que vocês vão gostar muito. Por isso não se esqueçam de subscrever. Comentar, deixar gosto. E vemos no próximo vídeo.